Meu querido, hoje nós vamos aprender dois conceitos de palhetada, certo? Assim você vai conseguir uma ideia diferenciada na hora de você executar, certo? A primeira ideia não tem muito segredo, é palhetada mesmo, tocando de forma... Baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo. Eu utilizo esse tipo de palhetada, que é a palhetada sweep, onde fica nesse movimento de baixo, cima, baixo, baixo. Então, você pode reparar que entre as notas Lá e, no caso, o Si bemol aqui, como nós estamos na escala de Fá maior, o sentido dessa paleta é totalmente para baixo, ficando baixo, cima, baixo, baixo. Logo após cima baixo baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima baixo. Certo? Essa palhetada nós chamamos de sweep. Então veja como eu estudo esse tipo de técnica junto com o backing track. Certo? Então é o sentido da palheta você deve fazer isso daí várias e várias vezes. Beleza? A volta existe de duas formas. Se você tocar completo ali na corda de número 1, um, as notas Sol, Lá e Si Bemol, você terá que voltar da seguinte forma... Certo? A última foi para baixo A próxima, cima, baixo, cima, baixo, cima, cima Aqui da corda de número 2 para a corda número 3 Eu já começo no movimento de sweep Veja mais uma vez Ali a palhetada vai ficar nesse sentido Então a escala completa Observe bem a minha mão direita Baixo, cima, baixo, baixo Cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, cima, baixo, cima, cima, baixo, cima, cima. Cima, baixo, cima, baixo, cima, certo? Essa palhetada nós chamamos de sweep, beleza? Agora veja como eu estudo junto com o backing track. Se você obter uma sonoridade né, de notas rápidas, aqui não tem muito segredo, terá que estudar mesmo. Agora vou lhe passar um padrão que eu utilizo muito, que causa bem esse efeito de palhetada bem rápida. Aqui eu utilizo tanto a palhetada sweep e também com ligados. Então veja com detalhe esse primeiro padrão. Aqui eu faço da seguinte forma, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo. Certo? Quando eu chego nessa última nota, eu já faço um pull off. Certo? Essa nota que vai dar a sensação ali, ó. Então esse é o primeiro padrão, começando apenas em cordas 6 e 5. Agora, começando na corda número 4 e 3, a ideia é a mesma, então ela causa essa sensação. Pode notar essa puxada, é isso que vai dar a velocidade. Veja esses três fragmentos junto com o backing track. basicamente é esse tipo de padrão que eu utilizo quando estou subindo uma escala e eu quero causar esse efeito eu aconselho você a estudar também Todas as escalas advindas do modo de Fá maior, certo? Então você tem o Fá jônio, o Sol dórico, Lá frígio, Si bemol lídio e assim por diante, certo? Seria bem interessante. Aqui nós vamos trabalhar com um padrão agora, começando a nota Ré, pois é o alvo do backing track, certo? É a tonalidade. Nós vamos trabalhar apenas com o começo da escala, tocando Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si bemol. Ficando da seguinte forma. Aqui nós vamos desempenhar esse mesmo padrão. Agora vamos para a oitava. E por último aqui na corda de número 2, certo? E um. Certo? Veja esse exemplo de forma lenta com o backing track. Certo? Então você viu que eu peguei apenas o começo da escala, agora vamos tocar um pouco mais rápido, beleza? Agora eu vou conjugar tanto esse começo que nós fizemos, começando a partir do Ré e nós vamos voltar aqui no Fá Júnior. Então veja a ideia de forma lenta. Então, a princípio, a primeira parte é igual. Certo? Quando você chegar nesse final, nós vamos repetir duas vezes. Aqui, parando na corda de número 2, logo nós vamos para a corda número 3 e logo após a corda 4. Agora, cordas 5 e 6. Sempre com esse ataque. Então, veja de forma lenta. Agora vamos junto com o Back Track. variação que eu faço, ela fica da seguinte forma. Vamos começar aqui em Fajone. Então note que eu pego apenas uma nota na corda de número 5 e fico fazendo o padrão de vai e volta. Fá, Sol, Lá, Si bemol, Lá, Sol e Fá. Basicamente esse é o movimento. Logo após, passando para a corda de número 5, nós vamos trabalhar com o mesmo padrão, porém, agora 5 e 4. Agora 4 e 3. Agora 3 e 2. E agora 2 e 1. Um. Certo? Certo? Essa ideia é muito parecida com o um exemplo que trabalhamos anteriormente. Agora nós vamos fazer essa variação. Beleza? Agora vamos partir da corda de número 5 ainda. Agora vamos começar da 4. Agora da 3. E agora 2 para 1. Um. Então, esse padrão começa a corda 6, 5, certo? Depois 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. A ideia é sempre quando você volta uma, nós vamos subir três, volta, sobe três, volta, sobe três, volta, sobe três. Certo? Mais uma vez lento. Volta uma, sobe três, volta uma, sobe três, volta uma, sobe três. Certo? Então seria essa a ideia. Agora veja com o backing track. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha lhe ajudado nesses conceitos de palhetada, certo? E nos vemos na próxima aula. Estamos juntos e juntos somos mais fortes.